E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi trazendo mais um vídeo para o canal, Ou seja tudo bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, eu trago para vocês o vídeo aqui mostrando a conta, né? Conta sub do Tietchê Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação Não se esquece de deixar o seu like e também... Me motivar aí comentando alguma coisa aí que seja criativa e também que vai ajudar aqui no conteúdo que eu estou trazendo para vocês, querido é Detente. Então comenta aí, beleza? E me segue nas redes sociais, o link do Detente tá na descrição. Versão 10.2 com painel, demorou? Tá aí na descrição, se você quiser vir jogar. <coughs> ok. O que, que eu vim aqui hoje fazer? Mostrar minha conta, galera. Essa continha aqui o PLN 3 evolução, que o kart vai estar tá do lado direito, os três, a primeira evolução, segunda e terceira. Tudo aí, beleza, mano? Você assiste uma por uma até entender esse vídeo aqui, mostrando a conta. Então vamos lá. Basicamente vai contar assim: Gold aqui no chapéu com subliminar 5. Gold aqui na roupa com subliminar 5. Gold aqui na carpa de Waltz com subliminar 5. E Gold aqui no escudo, beleza? Escolhe assim: tudo. Com posição. Os atributos são assim, beleza? Quase 90k de vida. com quase 900 k de vida, né? e Tranquilo, né? Aí você vê o Totem 50, cartas full, tá assim minhas cartas. Se você quiser copiar igual, tá aí, ó. Só para usar o vídeo copiar. Meu treino tá assim. Eu acabei de upar porque acabei de entrar aqui. Tá assim, beleza? Ah, mostrar as cartas, as pedras estão assim. Armadura e defesa embaixo e ama... é formadura e defesa. Só tem uma armadura de sorte aqui, ó. Mas eu posso colocar armadura e de defesa no lugar dela. E assim a gente pega mais atributo. Tá lá, pra você ver. Pegou um pouquinho de atributo, bem pouquinho mesmo. Não foi aquilo tudo. Mas já tá bem melhor que 150, né? Hum, ok. Beleza, tudo full 21, armadura e defesa. figura vocês estão ligados que tá tudo ativado aí, ó. Tudo ativadinho, bem legal As pedras Estão assim, ó Tudo upada Coloquei defesa aqui Porque eu falei pra vocês que defesa ajuda muito No último vídeo da evolução Quem assistiu, tá ligado no que, que eu tô falando Se eu tiver falando um pouco meio baixo Aqui, o que que acontece? Tô fazendo esse vídeo de madrugada Acabei arrumando um serviço aí E daí eu tô começando a trabalhar das 4 Até as meia-noite meia-noite meia. Então vai ser um pouquinho mais difícil de fazer vídeo mas se você sabe um novo dd tanque aí comenta aí que eu vou trazer novos dd tanque para vocês é um vídeo mais rápido e um pouco mais simples de se fazer comparado com evolução beleza então se você saber dá uma dica aí de novo dd tank as contramarcas da conta tá assim galera tudo upada com 5 estrelas em tudo é Todo tudo e assiste até o final que eu tenho uma surpresa para vocês Ok, montaria Montaria tá assim galera Prato giratório Imagem de montaria Tudo upada E aqui Montaria, as runas de montaria tá assim Tá tudo expirada, mas não tem problema Pode deixar expirada e deixar aqui Que mesmo jeito vai estar com o FC Deixa eu colocar o pratinho aqui Pra ficar andando nele deve ter esse aqui porque não tem muita importância, meu patch já tá nível 70, beleza? pra nível 70, SS de boa em nossa montaria Então basicamente é isso, ela tá VIP6 tá bem legalzinho se você quiser entrar na sociedade aqui, ó aqui nesse servidor, o nome dela é MWXDDT, beleza? você vem e entra deve ter muita gente aplicada aqui mas minha conta principal é o manchete eu nem entro né muito eu não tô tendo tempo nem de pé tô tendo tempo para gravar e editar vocês têm, não tem noção disso gravar editar e fazer a capa então vocês têm de comentar novo dele tem que mim fazer novos vídeos e outros dele tem que demorou mas basicamente essa é conta se você quiser participar do sorteio galera, você vai preencher o formulário que tá nesse na descrição desse vídeo aqui preenche todo o formulário tudo certinho mano e participa do sorteio que no próximo vídeo eu vou trazer que ver o resultado do sorteio então eu vou deixar o vídeo que eu fiz um vídeo do sorteio dessa conta a descrição vou deixar o formulário para você preencher o formulário para poder participar do sorteio com as formas certinhas e é isso o meu site também se você quiser comprar uma evolução aqui já é, teve três vendas já de evolução para você ter noção que as evolução é confiável e que a gente vai te entregar, beleza? E galera, basicamente é isso, mano Se você quiser participar do sorteio O link vai estar na descrição do vídeo E do formulário O link do meu site também está na descrição O link do video também está na descrição Minhas redes sociais, tudo certinho A conta é essa daqui, mano Eu fiz 3 evolução, peguei esse atributo e esse FC que eu falei para vocês, que eu ia colocar a conta que vem para sortear para vocês, depois que eu pegar o parcela toda e tá aí, tá aqui para sortear, preenche tudo certinho aí que tá na descrição formulário, por favor mano, faça as coisas tudo certinho para você ganhar essa conta e me mostrar que você ganhou essa conta e vai jogar na conta e vai ficar como bem mais foda. consegui pegar uns 30. 40k de atributo aqui, eu confio mano, que você pega isso aqui, se você ganhar essa conta, então, o que, que você vai fazer isso aí, e aí no formulário na descrição ou ir no vídeo que eu falo tudo a ah, sobre o sorteio, porque mano, eu explico certinho, assiste o vídeo nem se for preciso duas vezes para você ganhar essa conta, mano porque a conta tá full pada galera Outra coisa que você vai ter que se preocupar aqui nessa conta É isso aqui, mano Atributo aqui, ó Que é o a prática física e a prática espiritual Você vai ter que preocupar só com isso De resto, nada Mais nada Isso eu só posso garantir porque a conta tá full Full mesmo Mas, enfim Acho que vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem assistiu até esse momento, digita 5 Saber que você que vai assistir esse vídeo até o, até o final, beleza? E também assiste o vídeo do sorteio ou já vai direto pro formulário, beleza? Que tá na descrição. Vem link no meu site tá na descrição para você comprar aquela evoluçãozinha para ficar com a até VIP, cara. Então o link tá na descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Titi e falou, deixa o like nesse vídeo porque a gente precisa de divulgar. Então deixa o like e tamo junto, até o próximo vídeo.